quando tu mostrava os exercícios assim tipo, você ficava assim meu deus, apaixonado por casar com essa mulher assim, tipo, meu deus, ela fazendo parece que ela oh, tá, ela só, assim, assim, assim, que ela tá só assim <risos> parece que ela tá só assim, ele é muito muito triste, bonito, assim. Sabe, mas além de ser uma boa bailarina boa porque boa. tem qualidade na movimentação tem um, um entendimento desse corpo, como é que ele vem e além disso tu é Tu sabe uhum. passar isso que tu dança pra outras pessoas. Que muita Sim. gente é, dança, dança, dança muito bem, mas não consegue Nossa. transmitir isso. De um uhum. jeito que, bom, eu entendo isso, sabe? Ou eu sou professora e não danço. parece essas uhum. coisas, mas tu consegue ser esse conjunto, sabe? E isso é muito bom, porque além de tu fazer toda aquela coisa que a gente ficou... <risos> tu conseguiu passar isso pra que... E é muito bom ter esse caminho e essa abordagem que ficou sempre muito Enquanto eu conseguir, <risos> eu vou fazendo.